Oh, oh, oh, oh. O próprio ator, calma seu demente Brother, brother, sua língua tá mais presa que a tua mente?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 Eu fecho sua boca, que seu poeta calado. Você você é ridículo? Eu peguei de você, olha a gente, foi meu maior título. Olha, ah, você ah, vai escudar ah, tudo. Ah, ah, vai ah, tudo. Ah, eu não sou um poema ah, calado, Livro da ah, ah, mente, não criado tudo. Ah, ah, mundo. deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa. Acho que nesse pedido na batalha, cê só vai ficar de conversa. Ei, tô te falando, sabe que agora não me interessa. Só profecia, virou promessa. Falsa promessa, falso profeta. O último livro que trouxe a Anunciação. Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução. É a primeira vez que o projeto vai matar a revelação. Oh, Será que vai matar? Olha pra sua noite do Apocalipse. É que eu sou igual ex, eu o anjo do seu eclipse. O Apocalipse, sabe que agora esse tá mostrando? Ele falou que o profeta do século. Me desculpa sua queda do ano. Oh, Na real, você é o toca Porque você é o apocalipse É o cavaleiro da morte Chupa o papo complica, cadê os seus dez mandamentos do hip hop? Sabe mas é pra vocês sabe é não, é descaso Eu sou do interior E cavaleiros sempre andar de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse bicho Agora nunca que eu faço feio Sou de quebriou E pode avisar pra esses caras da capital Que minha charrete tá sem freio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 Corre que eu, o barre é igual, escolha é diferente O que você não tá entendendo? Quando você era agitado, fudeu Todo mundo faz o um hip hop Mas no final é cada um do seu Que escolha essa vida, ou derrota. Por ah, isso uh, você se perdeu. Tu adianta, cê não é pilata. Hoje quem vai conhecer? É Ele tem uma resolha, tudo bem na você ver. Por isso que na batida eu vou ter que te bater. É. Oh, não, eu vim trazer um ditado pra você. Oh. Escuta, meu filho, querendo é poder. Yeah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Assim como eu penso, eu lavo. Eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso Olha eu saindo com a vitória Olha que você me Agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha Mas a derrota eu só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória De conforto, agora eu te entorto. Ei! Claro que a morte tá na minha frente. Eu tô numa encruzilhada, vira e entrega seu corpo. Quando oh! começa a quando eu quimo meu mano, é feliz de rim. Daqui você já sabe pianinho. Não é o dead pro rogue, meia, é dead pro THC. Papaiola oh! para esse, você não tá <todos>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 Você queimou pouco e sua rima truta não foi nova. homem de carne e osso? É esse mesmo que eu tô acostumado a guardar na copa. <risos> Quando o pote tá treinado, o bagulho é diferente. Eu falo pros E irmão, você quer me enfrentar? Seja coerente. Não, eu não vou ser coerente, até porque meu mano. Você guarda até na cor, é um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando o um cara do céu azul É isso mesmo, cê vai apanhar Por isso que na base, agora então pode pá Você é acostumado a enterrar os caras em que aí Se eu voltar e te enterrar Ei. Cê pode até me enterrar Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado Eu sou um cara meio colado, é o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho no plato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 eu vim bater, isso é R.A.P, eu fiz o chão chover e o cante chorar. Foi sinal pra tu, palmas, palmas, palmas. Sinabatu, yeah. mano, o que é trap, hey! é só rima, pula, pula, limpa, lança o trete, hey! É sem pegar, ei, hey! hey. mano, agora no regime, mais um cu, é só rima, é a rima e o swing, eu não falei hey! da sua. Autoestima, essa é a nossa diferença, você é estética, eu sou rua, eu sou rima Por isso você tem muito aprender Vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é isso Que você não tá entendendo Meu mano Agora é isso que eu te explico Só que a favela também é estética Para os verde se achando bonito Você não tá que eu falo Mano Agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho e fala assim Amo você Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, Tem é questão de ser bonito Essa rima tá escrita, é não achar bonito Fazer um feio e compensar a sua carinha bonita oh! hey, Mano, eu te mostro aqui hey! Você quer falar de freestyle, agora eu vou te brincar no free hey! Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso hey! Com conteúdo, se liga e eu, eu sou maravilhoso hey! Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas eu é Demorou, cê tá ligado, que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado, você que tá atrasado com peso só Eu sou favelado tá tá e preto, mano, você já não sabe Faço rima de bagulho, louco, isso é de freestyle Eu sou favelado e preto, cê tem que entender Não é ego, cê não me achar bonito, quem que vai dizer? Você tá ligado, fica aqui agora, você não entendeu Você falou que é favelado eu nunca julguei isso, você tá ligado é. que nós já percebeu. Realmente você fez o bolo, mas divide a fatia, oh. ele é tudo ah. Ah. não é todo seu. Vamos família, solta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco?